Essa daqui é uma karambit, uma carambit no CSGO como todos vocês conhecem, ou seja, eu tenho uma carambit e estou segurando uma. Porém, você já viu uma karambit em terceira pessoa? Na mão de um aliado, um inimigo ou de algum amigo seu né, que tem essa faca, você já notaram alguma coisa? A carambit sendo vista em terceira pessoa fica numa posição completamente diferente do que na visão com quem tá com ela na mão. Como explicar isso? Não tem sentido, ou melhor, não tinha. Agora tem, rapaziada. Esse bug foi corrigido através de um mod. Essa é a maneira correta que deveríamos ver a carambit em primeira pessoa, tomando como base que o correto é a forma que ela é vista em terceira. Cara, <risos> mano, eu vou ter que jogar com ela pra ter uma opinião formalizada. Mas eu já queria que vocês comentassem aí, né, o que, que vocês acharam. Eu, eu, eu estranhei. De início aqui é que eu estranhei. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Construir 1337. Eu acho que a correção poderia ser contrária. Mantém como é em primeira pessoa e troca em terceira. Mas vamos ver vamos jogar vamos experimentar vamos ver como se sai 77 ah, pai o pai entende o pixel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 Antes, eu sei, estou devendo aí algumas faquinhas para vocês. Então, eu vou mandar a Shadow Daggers, a Baioneta e a Gatilore para três apoiadores do cupom DOG lá no Kidrop. Então, vamos sortear aqui três apoiadores. O formulário foi preenchido aqui 3.728 vezes. Então, ó, sortear três números de 1 a 3.728. Nossa, só número alto. Lucas Talencar. Olha, ele realmente fez o depósito. Esse daqui vai receber a Shadow Daggers. Valeu, Stallone Cobra. Agora o 3.462. Na Tamborzata. Usou também, Staff confirmou. Então vai receber aqui uma baionetinha. E o outro é o 2.463. Arroba Eduardo De Orsi. Outro que fez o depósito vai receber aqui a Gut. Deixa eu confirmar aqui no celular. Para ganhar uma faca, basicamente você precisa depositar no Kidrop com o meu cupom cupom DOG. Esse cupom estará 10% de bônus. E aqui no Kidrop, guys, você tem várias formas de depósito, incluindo o Pix. Então deposita, usa o cupom DOG, óbvio. Você precisa ter mais de 18 anos e prende o formulário direitinho, mano, pra não ter erro. Eu já confirmei no celular. Então, ó, facas enviadas. O cara da GUT, inclusive, já aceitou. E olha o tanto de faca que eu já enviei, Ó, GUT, Flip, Carambit. As próximas serão essa NOMAD aquecimento de aço Gold Gen, E essa M9 aquecimento de aço também, né? Gold Jane, Só não é Goldinha porque tem umas manchinhas azuis. Enfim, kidrop.com o melhor e mais confiável site de abertura de caixas. do mundo. Bora, galera. Eu estou no bombear. Também, TB. Tô, lá também. Mano, não gostei, galera. De verdade. Não, não curti, mano. Não sei. Vamos jogar. Vamos vendo durante a partida. Aí que eu mudo de opinião. Mas, assim, a opinião inicial é que, da forma que conhecemos, é muito melhor. Nada, nada. Mano, é liga. Matei um. É liga. Muito bem. Sumiu tudo. Peguei liga, C4. Boa, C4 é liga, galera. É é. Boa. Boa, boa. Pô, ah. Sem cabeça, mano Liga, liga, liga, liga. tá gente meio. Que pinada meio. ligueta, ligeta, ligeta, ligeta. Pagado, Boa, boa Vocês vão comentar que a animação bom, é igual da M9 E eu elogio muito a animação da M9 Mas a animação da M9 combina com a M9, tá ligado? Com a caramba, que não tem nada a ver, mano Pô, Nada, nada aí. a ver não tem não tem Vou bangar uma meio pra vocês Calroça, esquina, esquina. Nossa, que mangue merda essa aqui. Nossa, tomei. Peguei um meio e tem mais um, mais um, hum. mais um meio. Pode me vir B? Pode. pode. Pode, pode, pode. Pode. Pode B, Overde. Deixa eu aqui. Pera indo. Overde, porque que você tá de doberetas, velho? Inacreditável, cara. Entrando na água. Matei, Felipe. Calma, ah, se tu segurar mais um pouco, eu tô chegando, velho. Eu vou ficar vivo. Entendi. Aí não dá cara, eu vou ir na maciota. Já entra em então, bomba? Provavelmente. Pera aí. Nem escutei amarelo. esse plant. Boa. Oh. Filipão. DHS, Filipão. Boa. Tá, tá aí, meu. Meu Deus. Sai pra lá, maluco. Oh, Me respeita, irmão. Eu tô brabo, mano. Vamos, vamos, vamos, vamos. Meu meto, caverna, tem. Poxa, caverna tem, matei. Tem rato, só tem rato. Cuidado aí, é, azul. Vou virar pá. Matei caverna. Ah, pode virar. Subiu onde liga? Não. Ajuda aqui galera. Segura aí um pouco, que é básico. A Cabecinha. Tomou, tomou, não Eu dá já. cara. Tá de alto. Não é cara. Você tá aí meu. Boa! Cara tá muito estranho jogar com essa caramba velho. Meu Deus mano, não tô acostumado. Entrou, entrou aqui. Entrou aqui. Nossa. Entrou aqui. Dois liga, dois liga. Ah, me viu. Tira no ar. Liga. É pra é pra é pra Tem banco, Felipão? Me mataram no janelão, velho. Tira a cara um pouco? Consegue? Tá... Cê... apertado pra ele, velho. Olha. Eles vão bem ainda, cara. Não acredito. A gente guarda essa cara. Meu Deus. Ai, cara, tem eu escutei esse cara quebrando lá na jungle, eu fiquei muito louco. Vou voltar pra aqui. Não nada B lá. Boa, boa, boa. Tem que jogar um L, hein, rapaziada. Precisa de um L ali pra dar um suportezinho. É, é, eu que tô, só que como eu tava sozinho, não tava dando. A... Dois e, e meio, dois meio, dois. Nada B por enquanto, não, é rush. Não, não, acho que tem caverna, tá? Carroça novo, dois. Oxe, caverna, caverna. É, pera, preciso de ajuda. Vira, vai, virando lá. Tem dois carroças aqui. Uh, é que é que é Voltar. Nossa, b. Bô, bô. vai bem boa boa vai bem vai bem vai bem vai bem vai bem pode passar meio o cachorro cuidado o caverna voltou eles vão para b Calma, ainda já tinha um b Trava, aqui vai... eles vão para b, b eles vão para b você b eles vão entrar b confiar deixar comigo seguro joga vocês dois do bomba. só cuidado com do coxa do mercado aí eu vou ficar aqui galera para se eles não sei para eles tá decidirem pro... você pode deixar eu eu Tô estar... bem na comida do mercado vamos guardar o tempo mano Vai entender, né? Meu Deus, que CS corretinho é esse que não joga um 3x2. Mano, vamos estourar e saber. Vamos estourar e saber. Mas vamos no contato, confio. O Além já disse: pula a janela, galera. Pra entrar, eu tem que ir pular a janela. Combeu? Não pode. Planta com ele, planta pra ele, planta pra ele. É, vai comer no mercado, vai comer no mercado. Peguei. Ah, já acabou, já era, acabou. Isso foi lindo. Tô partindo aqui pro meu décimo round com essa faca e eu não gostei. Porque não combina com o formato da faca. Com uma talão sendo a mesma coisa. Não rolou, mano. Não gostei. Valeu, valeu. Cara, vamos fazer o seguinte, ó, confia. Todo mundo estoura essa liga. Estoura essa liga e sobe A. Puxa o palácio aqui, tá? Palácio. Matei. Muito barulhento, amigão. Tem que fazer menos barulho. como você CT, come CT, come CT. liga. Vou bangar pra você, vou bangar pra você. Ah, vou bangar, vai lá. Chega perto. Banguei. Meia maluco não daço, ah, meia Último 77. Opa, pai, o pai entende o pixel. Quem viu o tutorial desse pixel no canal, hein, rapaziada? Esse pixel eu gosto. vocês estão indo aí? Eu vou estourar meio, agora eu fiquei maluco. Não, não vou não, pode estourar B, pode estourar B. Mercado, mercado. Eu acho que eu tô chegando pra ajudar vocês aí. Mais dois mercado. Tá mais de dois aí. Costa, costa, costa, tapete, costa, tapete, costa, tapete. Dois, dois tapete, costa. Passa um. Tem mais um, tem mais um. Fugiu, fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu. fugiu, fugiu. Não tem que empate. É, é, tá Jogou muito, tá, irmão? Eu jogo Jogou muito. Jogou muito mesmo. Jogou é muito. Ô, Filipão. Qual que é o tema e do aí, vídeo? Mano? É, Cara, é um mod de uma Karambit, que ela fica do lado oposto. Ó, oh, o entendi. The Boy, você tá vendo a Karambit na minha mão aqui, ó? Você percebe que na minha mão ela não tá como tá na minha tela? Ah, sim, que ela fica puxada pra frente, né, na tua tela. Daí aqui, entendi, entendi. Então, eu tô com um mod que, pra mim, ela tá exatamente como você tá vendo, sacou? Bora, bora, bora matar esse jogo, aí. padrão uh, Bora, bora, bora, vou fazer jungle. Mas, ó, qualquer jango. coisa faz cabecinha, jungle e come o CT, tá ligado? Vamos tentar dar o nosso CT. Planta pra caverna? Ah, abriu cabecinha, me pegou. Tá ele, tá ele. Mano, eu vou fazer uma K sem colete. Não vamos dar kill. Vamos pegar o Rush, ó. Filipão, marca B, marca um rato, vou marcar palácio aqui. Vou me empatar essa partida não, de verdade. Vou empatar essa partida como se fosse uma derrota também. Tem uma bang aí, ou Rush? Faz uma bang, Vamos Alp L. Banguei. Calma aí, tira a cara, tira a cara. quiser quiseram ter atenção aqui na B, vocês entraram lá no T aí? Não, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, vai lá. Vamos juntar, vamos juntar, juntar. Faz um fake aí, Felipão. Faz um fake aí, Felipão. Rápido. Meu Deus! Come CT, come CT, come CT, galera. Come CT, galera. Vou bangar lá no fundo. Banguei lá no fundo do CT. Fica CT, vocês. Nossa, que bala. CT tá 3x2. agora, agora. não dá cara agora, porque é Não dá cara, Azul. Boa, boa, calma, tá no bom. Bicho. Não. Eu acho que ele não defusa. Esse pixel não tem erro, rapaziada. Se vocês quiserem aprender esse pixel e vários outros, assistam esse vídeo aqui, ó. Vale a pena. Conclusão final: a carambite tem que ficar como é. Óbvio, para não ficar errado, é mais fácil ao corrigir a visão dela em terceira pessoa do que em primeira. Deixa em primeira tá do jeito que tá tá perfeito não gostei é a minha opinião mas eu quero saber a opinião de vocês então não deixem de comentar aí e é isso manos dois vídeos novos todos os dias aqui no canal eu eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo no canal 337 fa low